vindo ao papo bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 16, MetaCoins e Crowdfunding. Vou tentar nesse episódio explicar como que as MetaCoins podem impactar fortemente no funcionamento dos Crowdfunds hoje em dia. Primeiro, o que que é MetaCoin? MetaCoins são moedas que funcionam em cima do Bitcoin. Na verdade, elas podem funcionar em cima de qualquer moeda, mas hoje o desenvolvimento só existe mesmo em cima do Bitcoin. A diferença de uma meta coin e de uma uma coin, uma, uma moeda que não é meta, por exemplo, é que ela não tem a sua cadeia de blocos própria. Então, por exemplo, Litecoin não é uma meta coin, Dogecoin não é uma meta coin, Darkcoin não é uma meta coin. Então, essas outras moedas elas têm as suas próprias cadeias de blocos e elas não se relacionam de maneira nenhuma com o Bitcoin. Já as meta coins elas funcionam em cima do Bitcoin, e para não tentar ser tão técnico é, para explicar isso, eu, só, eu, eu vou dizer que do, no meio das transações de Bitcoin, você pode colocar algumas informações. Então o que essas Metacoins fazem é colocar essas informações dentro de uma transação de Bitcoin, e só elas, quem implementou a, a carteira da Metacoin, por exemplo, só ela entende o que essas informações têm. Então, se uma pessoa abre uma carteira de Bitcoin num programa que só lê Bitcoin, ela só vai enxergar a quantidade de Bitcoins que tem naquela carteira. Mas se você pegar uma carteira que é da Metacoin, que foi quem colocou as informações de uma transação, você vai poder ver coisas a mais, obviamente, se tiver coisas a mais, você vai ver coisas a mais e é em cima disso que as Metacoins funcionam. Em relação ao uso, para quem está usando, praticamente é a mesma coisa. Você transfere igual o Bitcoin, só que o nome muda. Então, a gente tem hoje três implementações de MetaCoin. Counterparty, MasterCoin e ColoredCoin. As três funcionam de maneira muito parecida. Cada uma tem sua particularidade. Quem tiver mais interesse tecnicamente em entender qual é a diferença é só procurar no, no Google que vai encontrar tranquilamente os endereços. Eu também vou pôr o link dos sites dessas três aí, que são as únicas três que, que eu acho que existem até hoje. Mas no fundo, elas funcionam basicamente do mesmo jeito. E, e para quem já está um pouco familiarizado com o funcionamento do Bitcoin, não vai ter problema nenhum em usar uma MetaCoin, porque ela funciona, como eu disse, basicamente igual funciona o Bitcoin. A ideia é só que ela vai funcionar em cima do Bitcoin, então ela não precisa manter a sua própria cadeia de blocos. isso é muito interessante, porque criar uma nova moeda e manter uma cadeia de blocos é muito custoso, porque você tem que criar uma comunidade em cima daquilo, mostrar que a sua moeda é interessante. E hoje, apesar de existir centenas e talvez chegando até a milhares de moedas, cada uma com a sua cadeia de bloco específica, nenhuma delas tem a força em termos tanto computacionais, quanto de tamanho de comunidade e até mesmo de, de fama, né? Porque hoje em dia, quando se ouve falar em criptomoedas, o primeiro nome que se vem à cabeça é o Bitcoin. E por que criar uma moeda em cima do Bitcoin, sendo que você talvez poderia usar, por que não, usar o próprio Bitcoin? Porque o, o Bitcoin ele já está com as suas regras definidas, então o número de moedas que vão existir, o número de Bitcoins que vão existir, já é fixo. Serão 21 milhões e pronto. Então a ideia do da MetaCoin é você poder ter uma, uma moeda sua, só que usando de toda a segurança e de todo o poder computacional que já existe no Bitcoin. E o que esses três protocolos, digamos assim, o MasterCoin, e counterparty fazem, é auxiliar as pessoas a conseguirem, a implementar suas próprias moedas então a partir desse momento você tem uma condição de criar sua própria moeda onde você controla e aí já é um ponto interessante porque o bitcoin você não tem como controlar por exemplo o preço ou a emissão dele ele vai aparecer independente do que você queira mas quando você cria uma meta moeda você tem controle sobre ela então você decide quando que ela vai ser lançada, quantas moedas vão ser lançadas. E uma outra diferença das metacoins para as moedas mesmo, é que elas não precisam ser mineradas, porque como elas funcionam em cima do Bitcoin, são quem é quem minera Bitcoin que vai confirmar as transações que vão ser feitas com as metas moedas. Porque como eu falei, você adiciona informações extras nas transações de bitcoin então quando aquela transação for confirmada por quem já minera bitcoin normalmente a sua transação daquela meta moeda vai ser confirmada também e é assim que todo o processo acaba funcionando então você também não precisa de mineração então as moedas surgem de acordo com o gosto do criador e o porquê que isso é interessante, eu acho que vai, vai, vai ficar mais claro depois que eu explicar a parte do crowdfunding. Então, o que, que é o crowdfunding? No Brasil, é chamado de financiamento coletivo. Crowdfunding nada mais é do que você cria um projeto e convence outras pessoas que o seu projeto é interessante para que elas doem dinheiro e você consiga, então, realizar o seu projeto. Então, existe projetos de vários tipos. Alguns mais... Óbvio, digamos assim, são artistas que não têm condições de gravar os próprios CDs em estúdio, com uma estrutura boa, ele pede aos seus fãs que doem dinheiro para ele até ele atingir uma certa meta e quando aquela meta é atingida, ele então consegue gravar o CD. Outro exemplo muito interessante que acontece muito é na, na construção de jogos, por exemplo. Alguém vira e fala, olha, eu tenho uma ideia muito legal para fazer um jogo vai acontecer isso, isso e isso, a pessoa explica direitinho todos os passos do que vai ter no jogo, etc e tal, define quanto que ele vai precisar para poder concluir aquele projeto, daquele jogo, e as pessoas simplesmente começam a doar porque acharam que a ideia é legal e querem ter aquele jogo. Já, já tem situações de gente que tenta levantar 100 mil dólares para construir um jogo e no final das contas consegue 2 milhões de dólares. Então funciona mais ou menos assim, a pessoa cria o projeto, explica o projeto, diz mais ou menos quanto que ela vai precisar para poder executar aquele projeto, tenta divulgar isso o máximo possível e conquistar o maior número de pessoas para que essas pessoas doem. Outra coisa que é feita para incentivar a doação é criar prêmios de acordo com o valor da doação. Então, num jogo, por exemplo, a pessoa pode estipular que quem doar 10 reais, tem direito ao jogo. Quem doar R$ tem direito ao jogo com um encarte. Quem doar R$ 50 reais, tem direito a colocar o nome no jogo. Então o nome no final do jogo o nome do, da pessoa vai aparecer. Quem doar R$ vai poder ir no a festa de lançamento do jogo. Quem do, doar R$ 200 reais, vai ter tudo que os outros pagaram mais é, uma camiseta e uma foto com o criador do jogo então a pessoa vai criando tipos de, de prêmios para incentivar as pessoas a doarem um músico por exemplo que vai gravar um cd ele pode falar que quem doar 200 reais, por exemplo tem direito a ir no backstage no show então esse tipo de crowdfunding tem acontecido e vem acontecendo de uma maneira muito muito forte um grupo que chama Velhas Virgens, por exemplo, eles acabaram de, de gravar um novo álbum e só consegue ter acesso ao CD quem doou. Existiam outros tipos de prêmios lá também, você podia participar de uma das músicas do CD, tinha outro, é, de acordo com, com quanto você pagava, você participava, mas só teve direito ao CD quem participou no crowdfunding. O resto das pessoas pode fazer um download, eu acho que no site, você compra a música, alguma coisa assim, mas quem quiser o CD mesmo, só quem doou, e a edição é limitada, e eles estão tendo um certo tipo de problema, porque os fãs que não doaram, não ficaram sabendo, ou não tiveram condições, não sei, os fãs que não doaram, estão reclamando, porque eles querem ter o CD físico mesmo, com encarte e tudo, mas eles não podem ter, porque só foi feito limitado ao número de pessoas que doaram. E é nesse ponto que entra o funcionamento das metamoedas com o crowdfunding. Porque hoje, esse sistema de premiação do crowdfunding, ele é muito limitado. Apesar de você poder oferecer qualquer tipo de prêmio, entre aspas, né? Lógico que você vai dar prêmios que são interessantes para quem vai querer participar. Você acaba perdendo a possibilidade de receber o apoio de quem às vezes não está interessado nos seus prêmios. Às vezes, se a pessoa não quer um CD do Velhas Virgens, por exemplo, ah, não estou interessado no CD ao vivo, para que, que ela vai doar para aquela, aquela campanha ou para aquele projeto? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ver o projeto como algo promissor, pô, esse projeto parece que ele vai para frente, ele é interessante, mas como eu não tenho interesse em ganhar os prêmios que eles estão promovendo, participar do show, por exemplo, ou receber o jogo que foi feito, para que eu vou investir naquilo? Então, as MetaCoins, elas entram exatamente nesse ponto. A ideia é que seria retirar todos esses prêmios e você, então, você cria as MetaCoins para aquele projeto. Então, você pode chamar, por exemplo, no caso que eu dei das Velhas Virgens, você pode criar o Velhas Virgens Coin. Você cria uma meta coin que chama Velhas Virgens Coin. Você escolhe um dos protocolos MasterCoin, Counterpart ou Color Coin. Aí quem for fazer aqui deve ler um pouquinho para ver a diferença e qual prefere mais. Mas você escolhe um desses, cria a Velhas Virgens Coin e aí você distribui para aquelas pessoas que doarem para o seu projeto. Por que, que isso é interessante? É, a ideia é bem parecida como se fossem ações daquele projeto. O pessoal, inclusive, está com um pouco de medo de usar a palavra ação, porque ela vem com toda uma carga legal e de dividendos e tal, que não é esse o caso, ou não necessariamente é esse o caso. Mas para ajudar um pouco a entender o conceito, já que o conceito é tão novo, para ajudar um pouco a entender o conceito, as pessoas acabam usando essas palavras. Então a ideia, mais ou menos, é que você tem uma parte daquele projeto, de alguma forma, através desses, dessas moedas ou tokens, que o pessoal gosta de chamar também, porque não são moedas de verdade, né? são apenas tokens que você está dando, apesar de chamar coin, são tokens que você está dando para quem contribui para o seu projeto. E na hora que ele é distribuído, qual é o valor daquele coin, daquele Velhas Virgens Coin, por exemplo, usando um exemplo de Velhas Virgens, qual é o valor do Velhas Virgens Coin? Nenhum. Realmente, quando você distribui o coin, ele não tem valor nenhum. O valor dele vai vir na hora que o projeto se concluiu, espera-se que o projeto concluiu-se, e, obviamente, assim como não faz a menor diferença se é com ou se é dinheiro, da maneira que acontece, se o projeto falhar, ele falhou, e se a meta não foi atingida, o dinheiro é devolvido para todo mundo que doou. E se, por acaso, as pessoas não souberam executar bem o projeto e acabou gastando mais do que eles esperavam que, que iam gastar e o projeto falha novamente, acontece também é do mesmo jeito. As pessoas que investiram, infelizmente, Vão ter um, entre aspas, aí, prejuízo, mas elas estavam cientes disso quando elas doaram. Mas aí você se pergunta, pô, o que, que eu vou fazer com velhas virgens coin? Não vale absolutamente nada, e realmente não vale nada. Quando ele é emitido, não vale absolutamente nada. Ele vai começar a ter valor assim que o projeto terminar e as velhas virgens começarem a distribuir coisas que só podem ser compradas com essas moedas. Então eles podem, por exemplo... Vender os CDs usando essas moedas dele. Oh, só pode comprar o CD quem tiver a Velhas Virgens Coin. Pode comprar entrada no backstage com Velhas Virgens Coin. Então, olha que, olha que interessante. Pessoas que às vezes nem tem interesse no Velhas Virgens, nem gostam do Velhas Virgens, mas acham que o projeto do Velhas Virgens é interessante, pode fazer uma doação, receber o Velhas Virgens Coin e depois, quando... Começar a surgir um mercado porque as pessoas que querem comprar o CD elas vão querer comprar o CD de qualquer jeito. Então ela quer comprar o CD, não está vendendo na loja, só vende com velhas virgens coin. O que, que elas vão fazer? Elas vão começar a criar ofertas para comprar velhas virgens coin e então poderem comprar o CD que elas tanto querem. A pessoa quer ir no backstage, ela vai querer comprar velhas virgens coin para poder comprar o passaporte que vai dar direito à entrada no backstage. Então você cria um mercado e valoriza as suas moedas, e a partir desse momento elas começam a ter valor. Você vai emitir um, uma quantidade de X por projeto e depois você vai criar opções para essas moedas começarem a ter valor. Porque é interessante para quem criou a moeda, no caso as velhas virgens, que exista um mercado e que essa moeda se valorize, porque ele tem condição, inclusive, de criar mais velhas virgens coin. Ele não pode criar demais, porque assim como qualquer mercado, se você cria muito, você desvaloriza a sua própria moeda. Mas ele pode criar uma certa quantidade para financiar, por exemplo, novos projetos. Ou continuar com aquela mesma quantidade. Então, ele tem controle sobre a emissão das moedas. Ele não tem controle, por exemplo, sobre quem tem a moeda. Então, por exemplo, uma vez que ele distribuiu, está distribuído. É assim como o Bitcoin, você não tem como pegar de volta. Mas você tem controle do mercado, é você que vai criar valor para aquela moeda. Então se de repente a banda acaba, a moeda provavelmente vai perder o valor e vai acabar. Então o um ponto interessante é que pessoas podem investir mesmo sem ter interesse direto no projeto, elas só querem ter um lucro em cima do investimento delas. Então imagina as pessoas que investiram no projeto, por exemplo, que estava querendo só 100 mil para poder fazer o jogo e o projeto conseguiu 100 milhões. Provavelmente, se ela tivesse um token, o interesse, obviamente, pela quantidade de dinheiro arrecadado aí foi tão grande, que se ela tivesse um token para conseguir o jogo, quando o jogo saísse, ela provavelmente ia faturar muito mais do que ela doou. E o que torna muito mais atrativo você investir, acompanhar e, e, e ter interesse nos projetos. As possibilidades são realmente imensas. Imagina alguém que cria um projeto, cria um software e esse software é comprado por Bilhões porque hoje em dia também está tudo sendo comprado por bilhões. Imagina se esse software é comprado por bilhões. Quem investiu naquele iníciozinho, apesar de não ser como eu já falei, ações legalmente você não tem participação naquilo ali, mas de alguma forma as moedas daquele projeto podem ganhar uma força absurda. Então você investiu ali 25 reais num projeto aqueles que 25 reais podem virar mil reais. Tudo depende de como as coisas são, são, são levadas e são criadas no projeto. Talvez algumas pessoas já devem ter notado que esses tokens parecem muito com milhas, milhagens de que companhias aéreas fazem. E são mesmo, são parecidos com, com milhagens. Milhagens são nada mais nada menos do que tokens, que as companhias te dão quando você compra uma passagem, né? e aí você pode resgatar novas passagens ou conseguir descontos usando aquele, aqueles mesmos pontos, milhagens, no, no final das contas são tudo tokens. É muito parecido sim. A grande diferença é que você não tem o gasto que essas companhias, por exemplo, têm para a emissão dessas milhagens. Eles têm que manter um site, eles têm que manter um cadastro de usuário, eles têm que manter uma estrutura muito grande para essas milhagens funcionar. No caso das Metacoins, elas funcionam em cima do Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin funcionar, elas vão funcionar normalmente, sem problema nenhum. E elas têm ainda a vantagem de você usar a mesma carteira do Bitcoin, porque como ela funciona em cima do Bitcoin, é a informação que chega naquela carteira, o número da carteira, é aquela informação que chega naquela carteira que interessa. Então você vai usar um programa que consegue entender as informações que chegam naquela carteira e a partir desse momento você consegue movimentar as suas Metacoins da mesma maneira que você movimenta os seus Bitcoins com outro tipo de carteira normalmente essas carteiras de metacoins também movimentam bitcoins, então acaba que você fica apenas num, num lugar só. Então o funcionamento parece realmente com milhagens, com dotes também, que você resgata prêmios, etc., de uma maneira muito mais simples para quem vai fazer. Então qualquer pessoa hoje pode chegar, criar sua metacoin, distribuir, e ela vai ser responsável para que aquelas metacoins ganhem valor no mercado. E você pode, por que não, trocar uma metacoin pela outra. Então se por acaso alguém investiu num projeto de jogo e você investiu num projeto de uma banda e você acha que o jogo não vai dar muito certo, mas que a banda vai dar certo e tem alguém na, que investiu na banda que acha o contrário, vocês podem trocar as moedas. Então você troca um jogo coin por um velhas virgens coin e, e vocês vão decidir, o mercado vai decidir qual que é a, a razão de um para o outro e a um velha virgem coin vale dois jogos coin, ou vice-versa. Então, isso tudo é decidido pelo mercado, vai de acordo com o interesse. Mas o ponto importante é que você abre um, um, um leque de opções para muitas pessoas que, às vezes, não têm interesse naquele produto, naquele prêmio em si, mas ele vê o potencial daquele projeto. Então, ele decide investir porque ele percebe que aquele projeto vai para frente e ele pode ter um lucro em cima daquilo, com as pessoas ou com o mercado que ele acha que vai surgir depois que aquilo estiver pronto. Imagina quem tivesse Velhas Virgens Coin e hoje estivesse vendendo Velhas Virgens Coin para o pessoal que está querendo comprar os CDs. Então quem conseguisse vender provavelmente teria um lucro em cima dessa, do que ele investiu no projeto do CD das Velhas Virgens. As Velhas Virgens ficariam felizes porque eles conseguiram realizar o projeto deles. O fã ficaria feliz porque ele conseguiu CD da banda que ele tanto gosta, e a pessoa que investiu no início teria aí um lucro, também ficar feliz. Então, no final das contas, acaba todo mundo ganhando com esse processo. Hoje, por exemplo, já existe um projeto de uma cantora chamada Tatiana Morrose que ela criou o Tatiana Coin, justamente para ela poder gravar o próximo CD dela. E a ideia é justamente essa, ela vai distribuir Tatiana's Coins, ela decidiu que vão ser 3 milhões de Tatiana's Coins, que ela vai distribuir durante 30 dias para as pessoas que doarem para o projeto. E hoje, essas Tatianas Coin não valem absolutamente nada. Só que aí ela pretende vender o CD, vender ingresso para o show e todos os tipos de coisa que ela puder para poder valorizar esse Tatiana Coin e criar um mercado em cima da moeda que ela mesma criou. Claro que eu dei o exemplo aqui de jogos e de artistas musicais, porque eu acho que são projetos um pouco mais mais óbvio digamos assim mas você poderia fazer isso para qualquer projeto e você não gastaria com nada em termos de estrutura você não precisa criar uma estrutura você só precisa se preocupar em definir o seu projeto bem definido descrever ele com os objetivos bem descritos para as pessoas se interessarem criar um mercado potencial para esse projeto depois que ele for concluído e é isso você só precisa se preocupar agora que a meta seja atingida que você conclua o seu projeto com sucesso e que você dê de alguma forma de volta aquilo que as pessoas investiram para que você faça. Você não precisa criar site, você não precisa cadastrar as pessoas porque as moedas elas são entregues para as carteiras das pessoas e depois elas decidem como que elas vão comprar. Então você não precisa ter controle de quem doou, você não precisa ter controle de quanto cada um doou porque você vai ter essa informação de acordo com o valor que vier de cada carteira. E vai ter um ponto aí de transparência interessante, porque a carteira para onde é feita a doação para o projeto, ela costuma, normalmente isso é feito em Bitcoin, porque fica muito mais simples da coisa, da coisa funcionar. Então você faz a doação em Bitcoin, recebe de volta o token, a moeda lá que, que o projeto está oferecendo, e assim que o projeto termina, você pode usar aquela moeda, só que ao mesmo tempo como você está doando para uma carteira você consegue ver o dinheiro da carteira sendo gasto então ao acompanhar o, o andamento do projeto, você ainda pode ver como que esse dinheiro de alguma forma está sendo gasto, lógico que você não vai saber ah, o cara fez essa retirada aqui na, na carteira para poder fazer o que isso obviamente você vai ter que confiar e tudo isso faz parte do processo, mas você vai vendo quanto que foi, foi gasto olha, realmente arrecadou tanto que ele falou que arrecadou que vai estar tudo em uma carteira só, então você vai ser possível acompanhar isso. Bom, o conceito é muito novo, são realmente alguns detalhes que a gente meio que já conhece, por exemplo, o esquema de milhas, as pessoas já, já estão um pouco mais familiarizadas, mas esse, essa troca de tokens talvez não seja tão, tão simples de, de entender, mas é igual eu falei, a transferência de tokens ela é muito parecida com a transferência de bitcoins. Então quem já fez uma transferência de bitcoins não vai ter problema nenhum em fazer uma transferência de token. E para finalizar eu queria fazer um exemplo com início, meio e fim para ver se eu, se eu consigo passar todos os, os passos de um crowdfunding normal e aonde que entram os tokens e aonde que isso vai fazer uma grande diferença. Então eu vou criar um projeto que vai criar jarros de barro com desenhos. Então jarros de barro que vão ter aí os diversos tipos de, de, de desenhos neles. Então eu vou precisar de 50 mil reais, que eu vou contratar quem vão criar os desenhos, quem vai mexer com o barro propriamente e quem vai fazer, né, pintar os desenhos no barro. Para esse projeto, eu vou criar a minha moeda que vai se chamar o BarroCoin. Então quem contribuir para o meu projeto vai ganhar uma, um percentual, de acordo com a doação, vai ganhar um percentual desse BarroCoin. Existem algumas maneiras de você distribuir, porque no início quando você não sabe quanto que vale o BarroCoin, então é difícil você determinar quanto que você vai dar de barro coin de acordo com a doação da pessoa. Então uma das técnicas que o pessoal está tentando aí decifrar qual que é a melhor, mas um dos jeitos é decide uma quantidade fixa por dia durante um número de dias e aí você ganha percentualmente ao que você doou no dia. Por que, que não é interessante você definir já um preço inicial? No caso, eu vou querer arrecadar 50 mil reais. Se eu vou distribuir um milhão de barrocoins, cada barrocoin vale 50 centavos. Por que, que isso não é interessante? Porque quando chegar nos 50 mil, eu não vou ter mais barrocoin para distribuir. Então, é melhor eu deixar que a própria, o próprio interesse das pessoas decidam quanto que vale o barrocoin. Se por acaso no final der 50 mil, realmente vai valer 5 centavos cada um. Mas pode ser que o interesse seja muito maior. Assim como aconteceu no jogo que eu, que eu falei há pouco, pode ser que as pessoas vejam um potencial enorme no barrocoin e de repente eu consiga arrecadar 100, 200, 300 mil reais. Então, se eu não, não fecho com, com qualquer quantidade no início, eu consigo uma, uma, uma melhor distribuição e uma, uma melhor arrecadação desse barrocoin. Então, uma maneira de distribuir esse barrocoin, que o pessoal ainda está vendo maneiras diferentes, seria fazer uma distribuição de acordo com a doação diária. Então, você decide quantos barrocoins vão ser doados por dia durante todo o período. Então, no caso, 10 dias, 1 um milhão de barrocoins, você põe 100 mil barrocoins por dia. E cada pessoa vai ganhar proporcional ao que ela doou naquele dia em cima dos 100 mil Diários no final do projeto, essa razão entre quantos barrocoins você conseguiu em cima do que você doou, ele só vai realmente fazer sentido quando as pessoas começarem a procurar o pro barrocoin para poder comprar os jarros de barro. Então, se ao final do projeto eu conseguir realmente os 50 mil reais, a única coisa que eu vou saber é mais ou menos o preço inicial. Que o barrocoin vai valer, que é 5 centavos por barro coin. Só que isso é apenas para você ter noção de quanto que você investiu. Então você sabe que eu estou ganhando que hoje eu paguei 50 centavos por barrocoin. Só que é o mercado que vai decidir. Se os barros começarem a ser muito procurados, porque tem muita gente querendo comprar os jarros de barro, eu posso vender por 60 centavos cada um, 70 centavos, e aí vai depender do mercado da procura e da oferta para poder saber realmente quanto que vale cada barrocoin. E se a procura for muito grande, porque eu acho que os barros são exclusivos, as pessoas gostaram muito e a procura está sendo muito grande, eu posso ter um lucro aí vendendo cada barrocoin, por exemplo, por um real cada um, e ter aí 100% de lucro em cima do meu investimento. Sendo que eu nunca quis ter o jarro em si, eu só achei que existia um potencial naquela, naquela ideia, e aí eu resolvi investir. E na visão de quem criou o projeto, ele não precisa criar nenhum site para gerenciar o BarroCoin. O BarroCoin, é simplesmente, o, as pessoas vão trocar livremente entre si. Eu não preciso controlar quem tem, quem não tem. Eu não preciso cadastrar ninguém. Está acessível para qualquer pessoa do mundo investir. Então, a partir do momento que eu abro a oferta de BarroCoin para as pessoas poderem doar para o meu projeto... Eu vou disponibilizar um endereço de Bitcoin, as pessoas vão depositar Bitcoin para mim e eu automaticamente vou devolver os barrocoins para esses mesmos endereços. Por isso que eu não preciso ter controle de quem está me doando. O endereço eu recebi de um endereço, então eu deposito o barrocoin naquele mesmo endereço. É muito simples nesse ponto. E aí como é que eu vou tocar o meu projeto com Bitcoin? Bom, depende. Se eu conseguir a matéria-prima e pagar as pessoas em Bitcoin, está tudo certo. Se não, eu vendo os Bitcoins por dinheiro, por real, etc. E toco o meu projeto normalmente. As pessoas podem trocar os barrocoins por, por real? Pode. Se alguém quiser pagar real por barrocoin, sem problema. Pode trocar barrocoin por Bitcoin? Pode. Pode trocar barrocoin por outro projeto? coin Pode. É uma facilitação em cima da ideia de ação. Só que você realmente não tem nenhum direito legal, porque é apenas um token que está sendo distribuído e você está apostando naquele projeto, você acha que ele vai para frente e por isso que você opta por comprar esse token. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos qual que é a ideia das metacoins e a influência gigantesca que ela poderia ter no crowdfunding. Já existe um hoje, acontecendo hoje, eu estou muito interessado para ver como que vai desenrolar esse da Tatiana. Qualquer coisa que não ficou claro, qualquer dúvida que tiver, só deixar nos comentários que eu respondo. Falou, até mais.